Fala, galera! Mais um vídeo aí no canal Papo de Ônibus e hoje nós vamos estar trazendo para vocês um veículo ex-Gontijo. Estamos falando de um Buscar Vistabus Mercedes-Benz O500 RSD fabricado em 2017, modelo 2018. Esse veículo era veículo teste na Mercedes-Benz e a primeira empresa a testá-lo foi a Gontijo. Na Gontijo ele tinha o prefixo DS905, tá... Os períodos de teste dele foi de 2017 a uh, 2019, tá? E por, daí ele passou para a Ford né? E agora ele se encontra à venda, né? Uh, a configuração dele interna é 46 lugares, tá? Tem ar-condicionado, rodas de alumínio, sensor de faixa, sensor de frenagem, freio retardo, transmissão automática, eixo traseiro direcional e retrovisores elétricos, tá? Ele possui 408 cavalos, contando que ele tem o câmbio Power Shift, que é o câmbio uh, semi-automático da Mercedes-Benz, tá? Ele possui 132 km rodados, tá? Zerinho bala para você, empresário, aí que tá procurando um ônibus aí semi-novo, tá? Semi-automático e é um ônibus espetacular para você adquirir. Lembrando que o nosso... Canal não tem nenhum vínculo com o anunciante dessa publicação. Tá? Valor pedido: R$ 750 mil. Reais. Então, tá. Até o próximo vídeo.